E aí, gente! Sejam todos muito bem-vindos. É o Bigodinhos na área. E, cara, pra quem não nos conhece, eu sou o irmão do João e esse daqui é o primo do João. E hoje nós vamos fazer uma trollagem que nós vamos descer o troféu do João. O neto que mora aqui, que o João, deu a ideia pra nós gravar esse vídeo trollando o João. Lembrando que o João não tá em casa, então nós temos que gravar o vídeo rapidinho mesmo, porque senão não dá tempo. Então, bora lá! Vamos! Beleza, galera. O Cauã vai ser o primeiro a comandar a faxida aqui. Lembrando que ele Eu... tem que perder, né, Calanzinho? Não vou esquece ganhar. que tem que perder. Já cliquei na batalha Eu... pra ele. A gente tá no Beleza, nos lá do na jogo. conta do João. Pode ir. Não uhum. precisa. Cauã ali, ó. O cara jogou o corredor ali na esquerda. Cauan. Defende muito bem. O Eu cara, tem todo, defender, um né? o cara botei, tem todo um botei, pre O cara tem todo um pre Que é isso, Cauan? É, é. tu quer perder, Kawan? Como é que o cara vai defender uma coisa dessas, Calan? Eu é, botei o mega Cavaleiro. Quanto, você é burro, cara. <risos> Você é muito bom, você quer ganhar, o cara... Eu já ganhei. Que já ganhou com Isso daí é... Meu o cara Deus. é muito bosta. Olha aqui, cara. Olha o que tá acontecendo agora na não, partida. Não, não precisa. <risos> Deixa que eu narro, não. Beleza. Cara, esse cara é muito burro. Meu Deus, é. o cara tá na Arena 11 e não defendeu direito o Mega, o mega Cavaleiro. Não, <risos> o mega mandando serve... o cara de brabo. Meu Deus. ô, oh, Tu para de estar a peca. O cara... O Calma tá jogando só carta tanque. Não adianta tá se achar. Babinha. Nós temos que perder. Tá? Nós temos que perder, cara. Mas que perder. não vou mais jogar. Esse cara é muito bosta. Não vai jogar. <risos> Tem que jogar aí, ó. A bruxa ali tá vindo pelo lado direito. Fecha. Fecha assim, tu vai deixar na tola. Bota um zap, joga um zap ali no corredor. Uh. Daí agora tu joga um Zap ali. Tu joga o... Eu vou jogar. Eu vou jogar esse aqui. Tá. <risos> <risos> joga o oh, Mas é inteligência esse menino. Joga o... esse daqui, ó. Aqui, ó. Poxa, Olha, daí. vai casar um dano muito bom. Tá joga... depois Nossa, depois... você tem que jogar a flecha na torre do rei. Vai ser muito eficaz. Cara, vocês não tem noção, vai ser muito... Eficaz. Jogar uma flecha na torre Tem risco de levar toda a torre. Só tem risco. Só que não, né? Beleza. Agora, Calma, já tomou três coroas. O cara veio ali com tudo. Calma. Meu Deus, Calma. Calma, joga um cavaleiro chama bem. Olha só, três coroas, mano. <risos> três coroas. Beleza, galera. Agora é a minha vez de jogar a partida. E eu vou fazer de tudo pra mim perder. Beleza, Arena 11. Não vai vencer Arena 11, cara. Porque nós vamos descer troféu, João. Vamos descer ter troféu, tá ouvindo? Deixe. Beleza. Aqui, ó Vamos... Ó, o cara jogou esqueletinho O que, que a gente faz pra defender o esqueletinho? Nada A gente chega e joga um zap aqui, ó Que a... acaba errando o zap, assim, né? De boa Todo mundo supera o zap aqui, ó Vamos botar, sei lá, aqui, ó Ele, o cara vai levar minha torre De boas de boas. Tô imitando com o MP aqui, né? O cara levou quase toda a minha torre. Eu vou jogar agora uma flecha aqui, ó, pra dar um dano, assim. Aquele dano básico que você respeita, né? Beleza. Aquele dano básico de cash. Vamos ver agora. Eu vou jogar... O cara tem bowler. Eu não posso jogar carta tanque, mano. Eu não vou alterar o bowler. Vou só mandar aqui, ó. Tá. <risos> ó, vamos ver aqui. Eu vou botar ó, um cavaleiro aqui. Não tem muita carta pra jogar. Vou jogar um zap aqui, que é muito eficaz. Vai matar tá quase toda a tropa dele aqui agora a gente joga aqui o Mago Elétrico já para dar um daninho na torre dele lá né o Mago Elétrico acabou se distraindo Beleza agora já que como que o Exército do Skate tá vindo ali eu vou atacar aqui ó pronto para não atingir o Exército do Skate ninguém sair ferido na história porque eu vou não sabe barrer. como é né sabe não não Cauã Oi sabe como é né galera não, calma, que é isso? Oi. Saí no meio da gravação. Cara, eu não saí. Vai, continua aí. Continua, né? Beleza, voltamos aqui. Calma, deu uma saída Rapidex. Vamos jogar agora o Mega Cavaleiro aqui, já que o cara já quase tomou conta da nossa coisa inteira. E se o cara não tiver como defender, mano... Não, o cara jogou Tornado. O cara é mais burro. O cara é mais burro que, que sei lá, um menino de dois anos jogando Clash Royale. Eu... Mano do céu. Ah, o cara, <risos> o cara desviou. O cara é bom, o Calter ali. Ó. Acabou já, gente. Meu Deus. Vamos jogar mais duas aqui, mostrando, mas a gente vai descer mais. A gente só vai parar o vídeo, mas a gente vai descer bem, mas já perdemos 30 troféu. Já descemos o João de Liga, cara. Aqui, ele tava nessa liga aqui, ó. Desafiante 1. E agora, ó, acabou essa coisa aqui, ó. Acabou o baú de estratégia pra ti, João. Acabou. Agora vai ser só... Balzinho de ouro e de prata. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe muito like, cara. Porque essa trollagem foi pesada, né, Kawan? Eu também quero que vocês se inscrevam no canal pra dar aquele gás João pra ele subir de arena. Porque nós deixamos ele, ó, bem pra baixo, né, galera? Beijo. Então é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!